O grande terror de qualquer vendedor inexperiente ou despreparado são as objeções que o cliente levanta. Mas, gente, não existe venda sem objeção. Objeção é um sinal de interesse. Quando não há objeção, normalmente não há interesse. É uma maneira de se livrar mais rapidamente, mais facilmente do vendedor. Quando o cliente está disposto a bater boca com você, é porque ele tem interesse. Mas existem algumas objeções que são vamos dizer, acontecem em quase todas as negociações, em quase todas as vendas. O cliente chega e fala, olha, o valor que você me passou não estava no meu orçamento. Existem três maneiras de você lidar com uma objeção. A primeira, logo quando o cliente fala, e geralmente quem faz isso é o vendedor inexperiente. Ele já começa a rebater essa objeção e explicar que não é assim, é assado e tal. Uh -uh. Às vezes o cliente está querendo só testar você. Existe uma outra maneira de responder essa mesma objeção, que eu não tenho dinheiro, ou não tenho orçamento para isso. A primeira é responder na hora. A segunda é dizer para o cliente, olha, eu entendo, mas o senhor vai ver que isso aí, no correr dos anos, é um excelente investimento, por isso, isso isso. E eu deixo ele explicar antes, para o senhor poder julgar e entender melhor se realmente isso é adequado para o senhor ou não. Você entendeu a objeção dele, você disse que compreendeu que ele falou que tem uma objeção, mas você continua falando o que você precisa falar para ele. Que muitas vezes ele fez uma objeção precipitada. Quando ele entende o valor daquilo que você está vendendo, esse número fica razoável, fica plausível e ele acaba comprando. Então, você tem a maneira de Responder a objeção logo no início, você tem uma maneira de falar para o cliente, eu entendi isso, mas deixa eu te explicar melhor. E tem uma terceira maneira, que é não responder a sua objeção de maneira nenhuma. Então, se o cliente falou, é, seu produto é caro, está acima do meu orçamento. Falei, tem gente que pensava assim, mas eles mudaram de ideia por isso, isso, isso, isso. No fundo, você diz que ouviu a objeção, mas você não deu muito valor a ela. Você começou a explicar como é que as outras pessoas, os outros clientes, mesmo sabendo inicialmente que o preço era alto, eles mudaram de ideia baseado em fatores que você vai apresentar. Não tenha pressa para responder a objeção. Quanto mais preparado você está, melhor você pode julgar se você deve responder no início, se você deve responder no transcorrer da sua apresentação ou não responder de maneira nenhuma. Se você estiver bem preparado em termos de objeção, você vai vender mais, vai ganhar mais dinheiro e vai perder menos clientes.